E aí pessoal, beleza? Aqui é o te trazendo mais um vídeo pro canal, ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Galera, hoje eu trago pra vocês um videozinho aqui de DD Tank E é o Dragon Tank, galera, o link dele vai estar na descrição, beleza? E vocês vão entrar aí, mano, já vou dar uma dica aqui pra vocês Vocês entram e já recomem esse evento aqui, ó, dando 5 aqui, ó Vem uns itens aqui, que é basicamente o que, mano? Eu vou mostrar aqui pra vocês duas pulseiras de Vênus, eu acabei colocando as nas duas aqui Aí você pega e divide, beleza? Tem duas pulseiras de Vênus aí, ó Também vem essa arminha aqui, ó Super fogo dos Zeus Vem essas cartas aqui Lembrando bem que o que é hard, mano E eu vou focar nesse servidor pra ficar forte, beleza, galera? Vou mostrar pra vocês que o Tietchan é como? Bonito, cheiroso, gostoso pra pega o bico Tudo bem e, Mano, você deixando um like, o Tietchan fica desse jeito aí, galera, ó Ai, pai, para Que merda, Entendeu? Deixa o like aí pra nós, mano <risos> Mas enfim, galera trazer muito vídeo aqui pra vocês Espero que vocês apoia tudo bem? a gente continuar gravando o link dele tá na descrição vou mostrar o hall da fama aqui para vocês depois eu vou ah tá não tem como eu tô nível 10 Virei minha conta faz pouco tempo vamos lá eu quero fazer uns pvp aqui ó é tem muita gente jogando beleza só para lembrar muita gente mesmo galera porque o servidor anda votado. eu entrei aqui mano nem sabia muito desse servidor a galera me falou daí eu venho aqui gravar e vamos lá né mano vou colocar essa arminha esse fogo dos erros aqui cara tá com aqui é naipão já vamos colocar... Já vamos fazer uma evolução de... É, papai. Ó, mais um. <risos> mais dois. Agora... É, não falhar, a gente... Aqui. Vem aqui, coloca aqui, ó. Tudo bem, já confirma aí. Vamos ver se o paizinho vai ficar gostoso aqui. Mano. Ó, oh, o servidor tá na descrição, galera. Você pega e entra, mano. E dá um salve aqui em mim. O sem é o Senhor Tietê. Quero ver se a galera aqui é firmeza, mesmo. Quero ver se o meu descrito é firmeza, né? Você vai entrar aqui e vai dar um salve aqui em mim. Aqui eu vou deixar pra fortalecer a roupa e a Ah, pedrinha aqui de fortalecimento aqui. Super pedra. braba, meu filho. Ó, ó. Quer ver? 100% já. Tem modelo. Já tá mais 5 Carminha, Que isso, papai. Faz um bagulho desse. É, se não for sucesso aí vai voltar. Voltar aqui no nível, né? Preciso de do símbolo ó, mais oito. Que que é isso? Pior que que é isso? De jeito você foi o te, te apaixonado, hein? <risos> ó, os oh. papas dá, que que é isso? Daí começa como só pegando o um evento, hein, galera? Eu acho que aqui não vai, não. hein? Eu não vou arriscar, não. Deixa minhas pedrinhas guardadas aqui porque eu não tenho símbolo. Não quero que volte mais sete. Não tá bom por enquanto, né, mano. Lembrando bem que aqui é. Acho que é 200 cupom por vitória. Não. 200 cupom por derrota. Eu vou tentar explicar novamente aqui. Ó. 200 cupom. 400 cupom por vitória. 200 cupom por derrota. Era isso Não. que eu queria dizer. O servidor tá top, mano. Eu vou jogar aqui. Tô pedindo pra vocês virem jogar, galera. Porque, tipo assim. Vou focar nele um pouco. Porque o servidor tá sempre aberto. A maioria dos servidores que eu trago aí. Não tá muito aberto, mano. Daí os caras não deixam o servidor online. E eu também gosto de jogar na versão antiga. Sei se você tá ligado. Ah. Cívico que falhou. É sucesso. Sucesso total. É Será é que a gente consegue colocar mais 12 aqui, hein, galera? Já nesse vídeo. Se conseguir, mano. Vou falar um negócio. Quando você casar, a mulher é minha. <risos> Mais zoeira. Ó, beleza? Aí ó. Já tá mais cinco aqui, né? Porque a gente é.. Ah não, daí volta. Pra... Ah tá. Eu achei que era daquele negócio, porque não tem símbolo. Daí volta. Não, mas já tá bom, filho. Já tá bom. Não reclamar não. Continha tá devagarzinho, você tá ligado. Titiazinho tia, vai ficar com Bonito, cheiroso Papai gostoso. Pega a visão Agora eu vou aqui, ó, para mostrar para vocês quantos cupom que dá pra batalha. Deixa eu ver se eu não tô errado, né? Se é, 500, é 400 cupom por vitória e 200 por derrota. Vamos ver aqui. E, galera, as instâncias, tudo tá certinho, mano. Só se você é, entrar aí para você ver. E é bem fácil cadastrar. daí né? que o servidor não tem um lag nenhum, galera. Na moral... A melhor parte de jogar no servidor é o veg mano. Tipo assim, não tem nenhum. Você entra no servidor, tá bem vizinho, mano. Eu tô no computador aqui, que na moral, não é grande coisa, mas... Tá dando pra gravar, fazer os videozinhos da hora pra vocês. E lembrando bem, pra quem tem celular, gosta de jogar pro, tipo assim, celularzinho, tudo de boa, tem como, mano. Nesse daqui tem como. É bem simples, galera. só baixar aí, ó. O link dele vai estar aí na descrição, você pega, entra, se você tiver pelo celular, você joga pelo celular, baixar não tem como baixar não, é jogar, tá ligado, pro navegador tem como sim. Hum, e que que é isso aí, já veio daquele, daquela forma, então vai tomar lapada, tá achando que a gente tá aqui pra brincadeira? Já toma aí, ó. Atch! tá forte, hein, e que que é isso, papai, olha lá pra você ver, galera. Mais 5 ainda, hein? Tá fazendo. Ah, tô doido também, é covarde. Vai voar para cima mesmo? Tô pensando aqui que o tietinho não sabe jogar, meu filho. Aí não é voo com invisibilidade. Se você for um bambanzão, você vai acertar aqui, ó. Tudo bem. Não sei nem para quem é com o truque G, eu Tinha de ter trazido 15 de vida. porque eu acho que vai. Faz a, mesma dist... Faz a mesma força, a mesma distância. Ah, não. Galera, lembrando bem, mano, se quiser me julgar pro modo do jogar PVP, pode jogar porque eu não sou um cara que faz muito PVP. Mas a hora que sair a evolução aqui pra vocês, vocês vão se surpreender, porque eu tinha tirado tirar a evolução, enfim, ó. Neguinho não pega não, papai. Mas eu posso tentar aqui, ó, mandar certinho aqui, vamos ver se pega. E, ó. vamos jogar, galera, eu até que jogo um pouquinho bem. Mas eu tô meio cabulado aqui. Será que o Corezinho tá dando esse aqui? Ah, voa pra cima? Toma tatu. Infelizmente. Pode mandar tatu, mas... Tá pedindo. eu vou morrer aqui, incrivelmente. Ela ficou só no, no taminho aqui, mas ainda vou morrer. Mano... Ó, ah, vez 50. Será que... Vai ser assim? Ah, já era, fiote. Era uma vez Tietê. Mas vamos ver quantos de cupom que eu vou ganhar aqui. Ah, então é 100 cupom por derrota e 200 por, é, por vitória. Então me enganei aí. Foi mal, galera. É porque, igual eu falei pra vocês, tô entrando no servidor agora. Então não tem muita noção né de pontos, que é de cupom de batalha. Como que funciona certinho. Mas já tô fazendo PVP aqui pra poder falar pra vocês. né? Então... Ó, coloca isso aqui. Preciso de símbolo, mano. Será que símbolo é muito caro? Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver. Ok? Não. Acho que eu não consigo comprar ainda. Ah, tem as recargas aqui, galera. recarga aqui não é tão cara não, mano. Tá muito cupom. E vocês comprem aí se vocês quiserem a recarguinha aí, ó. Pra ficar forte. Obrigado que a maioria dos meus inscritos aqui, aqueles viciados safados, vai entrar aqui vai querer comprar. Daí vai ficar forte. Daí você dá um salve aqui em mim, mano. Tá uma não, tio. Aí pra você vê um dia de conta, olha como a minha continha ficou Agora tenta cansar eu, papai Consegue Obrigado, é quem modelo. Aí aqui, ó modelo aqui, mano ó, Que a continha Eu tenho que fazer muito PVP aqui, galera Lembrando bem Isso aqui é o primeiro vídeo, né, mano Vamos ver como que vai ser eu Espero que vocês batam uma quantidade de likes legal Pra mim poder trazer mais E é isso, né E ainda Hoje eu vou tentar postar dois vídeos hoje você se eu consigo. Deixa eu ver aqui Hum. eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu tava com a intenção de pegar umas coisas aqui. Ó, medalha dá pra comprar isso aqui. E a.. Comprar essas aqui. Mas a arma que eu tenho aqui é muito melhor. É, beleza? Receber essas coisas aqui. Tem laboratório também, né? acho que libera durante seus níveis. Que você for upando aí, né? Foi mais um PVP aqui, vamos ver o que vai virar, né, galera? Tentar, nunca vi, que ver? O cara tá com covar já, mano. E eu tô aqui, na pobreza. Nível 10, morri pro nível 10 aqui, parece que tá morrendo pro nível 15. Mas beleza, né, papai? A gente vai conseguir matar esses caras, tá duvidando de nós. E tem muita gente, mano, só você olhar aqui, ó. No chat aqui, ó, que você vê altas pessoas conversando. nem de aplicar em alguma sociedade aí, ó. Cara tá tudo pano bem aqui e eu tô aqui, ó, na sofrência. Deixa eu ver aqui a continha desse, mano. Eu vou fazer umas distâncias aqui, galera. Aí pra você ver, mano, nível 14. Esse cara tá abusado demais. Mais 11, mais 12. E é olha escolar do nego. Tá doido, parceiro. Tá ficando doido. Neguinho tá forte, irmão. Hum, nos 53 Agora é bem capaz de entrar a porrada de mim Ah, também não vou ficar por fora não É mesmo, entra aqui Nossa mano, por causa de um pouquinho de força Tietchan, oh, vou te falar um negócio Sou meio ruimzinho aqui no PVP galera E aqui nesse servidor, do jeito que eu vejo Servidor aqui do Fabot, negada, joga bem né mano Aqui eu vou sofrer já fico sofrendo nos outros servidores, que a galera é meio nubinha, imagina que... tinha chora. Balde de bicho, não consegui nem dar um hit no cara. Vixe, é só sei encostar no cara, o servidor é bem hard mesmo, mas... Tá top né mano, pelo menos dá pra jogar aqui daí, baú. Vou colocar a um composição disso aqui. Deve no início é assim mesmo, galera A gente faz uma evolução razoável Porque é o que dá, né, mano Mas depois a gente começa com umas evolução legal Quero ver se pega uma quantidade de views legal Aqui nesse vídeo Pra poder fazer alguma coisa pra vocês Deixa eu ver aqui Ah, vai dar. Ah, falhou. Vai para mais 7. Hum. E ter é deixar mais 8. Ah, vou fazer isso não. Vou gastar minhas pedras e vai falhar. Deixa aqui do jeito que tava. Vou ficar tentando aqui. É melhor eu colocar a roupa. Aí, ó. Mais 5. Mais 5. Pelo menos vou ficar assim, né, galera? A melhor coisa que eu faço no momento. Vou ficar gastando, que ver? O que, que eu tenho aqui não, que é difícil de conseguir é. Por enquanto vai ser isso, né galera Esse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado O servidor tá na descrição Vou ver se eu faço alguns vídeos melhorzinhos aqui pra vocês né servidor e é isso, né mano Vamos ver o pano devagarzinho pra ver o que que Vai dar aqui pra nós aqui Tava então, assim o que vai virar, né galera Vamos ver se dá bom Quero ver se a quantidade de likes aí é favorável para mim trazer mais vídeo aqui. É, depois de uns dois minutos aqui esperando um pouco calar a boca, deu pra mim ver. voltar aqui pra terminar o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, beleza? Compartilha o vídeo. E entra no servidor, que o link tá na descrição. Vamos ver se a gente consegue bater pelo menos uns 70, 80 likes aqui. Até o próximo vídeo.